Salve o ponto de defumação Salve Defuma Filhos de fé Defuma com Guiné Defuma Filhos de fé Defuma com Arruda A casa de Pai Oxalá. Salve Defuma Filhos de fé com beijoim, a casa de Zambi. Salve a defumação! Defuma filhos de fé, com Guiné. Defuma filhos de fé, com Arruda. A casa de Pai Oxalá. Defuma filhos de fé, com beijoim. A casa de exame. E nossa fé, defuma, filhos de fé com Guiné, defuma, filhos de fé, com a ruda a casa de Pai Oxalá Defuma, filho de fé, com Pejoim a casa de zambi de nossa fé. Salve!